loucuras que fizeram aí. Mas deixa eu tratar um caso aqui muito relevante, que, é, que tem sido pouco falado aqui no, atualmente, que é a questão dos resíduos atômicos. Nós já tivemos muitos problemas aí em outros lugares, já tivemos o Césio, a questão do Césio em Goiânia é, anos atrás, e agora o que está acontecendo? As indústrias nucleares brasileiras estão pegando todo o lixo atômico e estão levando para Caldas. Caldas é onde você tem a mina, a mina de urânio lá, que o pessoal dizia que era de postos de Caldas, mas era de Caldas. E, então, nós temos aqui uma entrevista com, com o vereador Daniel Fugel. Obrigado, Daniel, pela participação. Para contar o que está ocorrendo efetivamente e quais os riscos que vocês estão vendo aí em Caldas com esse lixo atômico. Daniel? Prazer, Luiz Nassif. Uma honra estar com você aqui da cidade vizinha de Posto de Caldas, né, Nassif? Você tem história por aqui também. É, olha, acho que para começar, o que está acontecendo não é exclusivo de Caldas, infelizmente. Né? Nós estamos falando de rejeitos radioativos é, numa caixa d'água que nós somos, né, o ponto mais alto aqui do vulcão do planalto é, de, de posse de Caldas, que abastece uma série de cidades, principalmente do estado de São Paulo, né? Barretos, é, é, Ribeirão Preto, São José do Rio Pardo, Guaíra, até desaguaram o Rio Grande. Né? E nós estamos falando de rejeitos radioativos com muita capacidade de poderem é, se espalhar no ambiente, né? uma das suas características, com elementos altamente perigosos é, para a saúde humana e também para a própria biodiversidade e para a natureza. Nós estamos vivendo, Cif momentos bastante delicados e difíceis aqui, é, que é a ameaça de que a unidade da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que aqui está, né, no município de Caldas, acabe se transformando num repositório, né? num depósito de materiais e rejeitos radioativos que nada tem a ver com isso que você trouxe agora. Né? Como você bem sabe, essa indústria nuclear do Brasil aqui de Caldas foi praticamente um laboratório, um experimento de tentativa de mineração de urânio mal sucedida, já se sabia, inclusive, que a densidade era muito pequena, a quantidade de urânio com relação a rejeitos era muito baixa, então foi uma tentativa fracassada, uma política fracassada, e nós ficamos com um enorme passivo ambiental, gigantesco, nós estamos falando de milhões de toneladas, milhões de metros cúbicos de metais pesados, de vários tipos de rejeitos, e tudo isso, Nacif, é parou né, em 94 e essa, essa unidade ela precisa agora ficar monitorando né, todo um processo de descomissionamento, são toneladas e toneladas de cal tendo que ser lançada em gigantescas barragens é, de água cheia de metais pesados que se dissolvem e podem é, se espalhar pela natureza, um monitoramento muito delicado e muito complexo. Mas não bastasse esse problema... O, o, o que nos preocupa é que esse rejeito, que é fruto dessa mineração de urânio, que foi muito mal planejada, que já é alvo de um programa de descomissionamento que vai se dar pelas próximas décadas, espero ter andado muito devagar, ela acabou não sendo o nosso único problema. Na década de 90, não sei se você sabe, Nassif, é, veio para Caldas na calada da noite, sem informações, aparentemente sem licenciamento ambiental mais 12.500 toneladas de material Puxa. radioativo, altamente tóxico, é, é, é com, que, que gera, através do seu decaimento, que dura milhões de anos, doenças como câncer, especialmente, e estão aqui, provisoriamente, em caudas, sem nenhum tipo de estrutura, e não sou eu que estou falando, quem fala é um acórdão do TCU, quem fala são vistorias da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, precariamente alojados. Você vê mesotório um, um, um material que é de alta periculosidade, que emana no ar o radônio, que é um altíssimo causador de, de, de câncer, espalhado, saindo de 19.600 bombonas em lugar precário, e que não fazem parte disso tudo que eu acabei de falar para você, desse processo de descomissionamento. Então, é esse material que não nos cabe aqui de Caldas, veio lá do estado de São Paulo, de Santo Amaro, e gerou um grande problema, é um bode na sala. Mas o pior é que agora estão falando de virem mais 1.200 toneladas de material radioativo, agora de interlagos. Isso que gera uma na sabe, Nacife? Nossa. Que coisa! De, de, só para ir, estou tentando ver se eu acho aqui no, no Google Maps, para mostrar para o pessoal aí a... Sim. Acho que eu não vou conseguir nesse momento. Ó, só, é, só, é, só... é uma propriedade, para você entender, ela é uma propriedade gigante, bastante grande, que ela, ela tem fronteiras com o município de Caldas, ela fica 70% dela dentro do nosso município aqui de Caldas, mas ela também está muito perto da fronteira com Andradas e tem uma partezinha dela, esses 30%, que estão no município de Poços de Caldas. E nós estamos numa região muito alta que abastece de água toda a região, em especial o estado de São Paulo. Inclusive, é um grande problema que as pessoas falam de, uma, de, de um caso local, como se nós tivéssemos um problema local. Esquecem que radioatividade, nós estamos falando, não é de milhares de anos, é de milhões de anos de material que pode exigir, inclusive, o despovoamento da nossa região e dos municípios ajusante, já que são materiais com grande capacidade de escoamento, nesses municípios que eu te falei no começo no estado do o Daniel vocês alertaram como que os órgãos de, de meio ambiente estão tratando esse caso Pois é nós temos é, duas ações é, civis públicas pelo Ministério Público de Minas Gerais é, desculpa Ministério Público Federal de Minas Gerais e uma ação civil pública do Ministério Público Estadual de Minas Gerais é, duas delas estão tratando especificamente da necessidade todo esse comissionamento desse grande passivo ambiental relacionado à mineração de urânio, e outra está tratando deste problema, que é esse material que veio para cá, essas 12.500 toneladas de mesotório e de é, torta 2, que são oriundas de uma outra cadeia produtiva que nada tem a ver com a mineração de urânio, que é a cadeia... Virou um lixo, virou um lixão, a nossa região virou um lixão. Essa é a nossa preocupação, porque estamos percebendo claramente a intencionalidade de que o governo federal, de maneira irresponsável irresponsável, tenha coragem na CIF de falar de ampliação do programa nuclear no Brasil sem uma política responsável relacionada à questão de rejeitos ou materiais radioativos oriundos de processos industriais ou minerários que gerem esses rejeitos. Né? Para você ter uma noção, existe o um princípio, que é o princípio de correção na fonte. Todo país sério na CIF, que fala que tem algo de energia nuclear, tem uma política, tem um órgão relacionado a essa questão da gestão dos resíduos sólidos. E usa o seguinte conceito, Eu vou ver se eu consigo ser claro. Para você produzir a, a, algum processo industrial que gera rejeito radioativo, você precisa de toda uma tecnologia específica e relacionada àquele material que é gerado. Essa tecnologia de monitoramento, de segurança e de acompanhamento é a mesma tecnologia que é necessária para o material que é o rejeito, o material radioativo que é gerado. Então, o princípio de correção na fonte é o seguinte, você já tem a previsão de que no próprio sítio que você gerou o rejeito, você deve também fazer o armazenamento de longa duração, porque é a mesma tecnologia de monitoramento. E no Brasil, as escuras, sem aviso, sem licenciamento ambiental algum, a gente, de repente, tem o transporte lá de Santo Amaro na década de 90, de 12.500 toneladas para cá, sendo que aqui o tipo de material é completamente outro, Nacife. A gente está falando que louco, aqui que de rejeitos relacionados à mineração de urânio e ao seu processamento, nada a ver com o ciclo dos terras raras, que, por sua vez, já está terminando no Brasil, porque é possível hoje conseguir gerar terras raras sem a geração de resíduo radioativo. Hum. Vica, isso aí tudo é, é, é, é a marinha... É, é, é, é que conduz essa política toda aí o o... o o que a gente tem é a gente tem hoje é, os órgãos agora tem um terceiro viu que foi criado agora em maio teve um decreto que que criou um terceiro órgão que é a autoridade nacional de, de segurança nuclear mas até então nós temos duas é, dois grandes órgãos uma empresa que é praticamente totalmente estatal né tem 99% do capital é estatal que é as indústrias nucleares do Brasil que tem sete sedes espalhadas pelo Brasil, e nós temos a Comissão Nacional de Energia Nuclear com duplo chapéu. O de fiscalizar com relação a questões ligadas a acidentes nucleares, a relativos à saúde e tudo mais, e também é quem dá a orientação da política pública, por isso que ela é ligada à Secretaria de Assuntos Estratégicos. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear ela foi criada para poder tratar agora dessas questões mais relativas à, à, à, à, à orientação política. Mas, na prática, quem dá a orientação é o governo federal. Agora, o que eu posso te falar, não temos nada bem elaborado, algumas normativas temos sim, da Senem, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, sobre os resíduos, mas nós não temos uma política com os mecanismos necessários. E nós temos outro órgão responsável pela averiguação da questão ambiental, que é o IBAMA. E a gente hum. sofre nessas décadas assim, um jogo de empurra, porque nunca se sabe quem é quem. É como se fossem irmãos siame, siameses, né? INB fala da Senem, Senem fala da INB. INB fala da Ibama, Ibama fala da Senem. E fica nesse jogo de empurra. E já são mais de 30 anos que essas 19.600 bombonas precárias embaixo de barracões com telhas, já deu até no Fantástico isso aí, com telhas de amianto, tá ali, parado como material provisório sem nenhum estudo nem estudo, nem orçamento, nem projeto para a retirada desse material daqui de Caldas. Sendo e que já está é que... se falando de 500 milhões para tentar abrir é, é, novas, novas frentes de, de processamento de yellowcake. Está se falando agora da Maravilha, hoje mesmo, nessa semana teve uma atividade da, da INB para poder iniciar a construção do combustível para o submarino nuclear. A gente está brincando, porque os órgãos internacionais só vão poder ver o Brasil como sendo um país soberano, que tenha condições de implementar um programa de energia nuclear, sem tratar com seriedade o maior problema relacionado a programas nucleares, que é a questão da gestão de resíduos e materiais radioativos. O Daniel, hoje, a única coisa que tem da INB aí é manutenção precária desses... não tem mais exploração nenhuma, né? Não, já está parada há bastante tempo, desde 96, se não me engano, não há mais exploração de urânio, houve uma tentativa no finalzinho é, do século XX, aí comecinho do século XXI, é para tentar fazer processamento de monazita mas isso nunca se deu é, que seria para tentar também terras raras isso aí foi um avento tentou-se em determinado momento a venda das 12.500 toneladas de torta 2 e mesotório para a China a China não depois é, desistiu do negócio por causa dos, das dificuldades para o transporte até o Porto de Santos e outras burocracias que estariam envolvidas com relação à segurança. Então, hoje, o que, que a INB de Caldas faz? Monitoramento, né, garantia das condições de segurança em vários pontos, né, e é, a desacidificação dessas milhões, milhões de metros cúbicos, de água em barragens e na cava da mina, que tem mais de 60 metros de profundidade, a antiga cava de mina, que tem um espelho d'água, e é para lá que hoje converge toda aquela água ácida e não há ainda estudos que garantam que não esteja vazando, inclusive, para o lençol freático ali embaixo, essas águas é, é, ácidas. E já houve um caso há quatro anos atrás, ou três anos atrás, em que chuvas fortes deram problema no extravasor, e as águas da barragem de rejeitos, que é essa que fica sendo lançada, aí, é, é, é cal para tentar desacidificar, essa água, ela escapou. E escapando dali, por causa de muitas chuvas, isso significa... Ribeirão das Antas, ali para a Represa Nossa. Bortolã, que alimenta de água, inclusive de indústrias alimentícias, é, Poço de Caldas, e o Soberbo. E os dois são rios importantes para alimentar o pardo que vai para o então, estado de São Paulo. Ou seja, se der algum problema aí, fora a questão de soterrar tudo, o Sobradinho e Mariano vão ser pinto. Vai, vai ser um. Assim, se acontecer algo assim. A gente está falando de uma catástrofe de dimensões internacionais, de despovoamento da região, é, talvez a morte é, do, do Rio Pardo e consequências assim incomensuráveis. Liga temos... aí, eu, eu, eu, eu recebi um material seu aí na Câmara de Vereadores. Os prefeitos da região estão se movimentando? Como é que está? Tá ótimo assim? esse processo, assim, tá, há uma grande união de todos os prefeitos é, da região, de todos os poderes legislativos, de né, todas as câmaras municipais, e também da sociedade civil, seja ela é, do empresarial, agrícola, como também sociedade civil organizada, né, ligada à questão ambiental, ou questão também do turismo e outros, né, de saúde, juventude, etc. Então, há um, um consenso muito grande de que, em primeiro lugar, necessitamos o descomissionamento em toque de caixa com maior aceleração do que há de passivo nosso e a retirada dessas 12.500 toneladas para um lugar adequado. Aqui é um lugar absolutamente inadequado. Isso é dito na CIF, inclusive, por esses relatórios que eu te falei, ou seja, relatórios oficiais, o acordo do TCU e a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear fala que Caldas está armazenando esse material de maneira absolutamente inadequada. E tem mais um elemento que é muito triste, é, além dessas 12.500 toneladas de torta 2 e mesotório, na, também naquela época da década de 90, foram lançados nessa bacia de rejeitos, que inclusive vazou há 4, 3 anos atrás, 1.300 toneladas de torta 2 em bombonas ali dentro. Isso representa hoje 2% do total que há é, de pilha de rejeitos, né, de rejeitos é, é, de materiais pesados da, que são ligados à nossa antiga mineração de urânio, que estão dentro da barragem. Né? Então, e isso até hoje, nós nunca recebemos nenhum tipo de licenciamento ambiental, seja para o armazenamento desse material, seja para o transporte dele quando ele veio de Santo Amaro. Então fica a dúvida, né? nós temos o licenciamento ambiental aqui relativo a tudo que envolve a gestão e ao processo de comissionamento do processo ligado a esse DNA da, do processo de, de, de energia nuclear, que é a mineração de urânio. Mas com relação à Torta 2 e o mesotório, não há nada. É... Que loucura, que loucura. Bom, nós estamos juntos aí, vamos manter a gente informado aí do que está que ocorrendo para a gente bater bumbo aqui. Com certeza, com certeza. A gente está animado, eu não sei se você soube, a gente acabou de fazer uma... uma... Uma audiência pública na Comissão Nacional de Minas e Energia em Brasília, né? Inclusive, com. Eh, eu estive lá, esteve também o prefeito daqui da nossa região. Temos tido muita omissão por parte do prefeito de Poço de Caldas, um silêncio ensurdecedor do prefeito de Poço de Caldas. Temos Esse é um desses gênios que foram criados aí pela antipolítica. <risos> e, infelizmente, temos tido ainda pouca visibilidade no Estado de São Paulo. Então, pessoal. O problema de Caldas é um problema nacional com relação à energia nuclear, e o problema de Caldas é um problema para o Estado de São Paulo. Nós temos possibilidades, estamos sendo ameaçados de enterrar o futuro dessa região. E eu não estou brincando na Hoje eu sou vereador, né? mas a minha formação, não sei se você sabe, eu sou físico teórico, né? Pela Unicamp. Hum. Então, é, é a minha área de trabalho, sempre foi é, por aí que eu trabalhei. Né? Então, maravilha. Daniel, obrigado por sua participação aqui. Vamos ver se acorda esse, esse pessoal para esse risco que, tá, que a nossa região está correndo aí. Eu que agradeço, Nacife. A gente está firme aqui, estamos preparados para evitar. E a gente sabe que estamos prontos também, quanto população, para nos mobilizar. Da, aqui não chega mais um grama de material radioativo. Nós vamos impedir isso com todas as nossas forças. Maravilha. Um grande abraço aí, Daniel. Parabéns pelo trabalho aí. Parabéns aí pelo programa. Bom, pessoal bom Hoje, hoje Aí, ó, aí tem o Rafael aqui, que é biólogo em Ribeirão, vai alertar já o pessoal aí. É impressionante como uh, uh, o que a gente fala aqui, é o déficit de informação que esse país tem, gente. Se você tem um problema desse, que pega toda uma região... Nós não estamos falando de coisa banal, de lixo, de lixão, nós estamos falando de lixo radioativo. Que pega toda uma região que pode comprometer o lençol freático que pode comprometer o abastecimento de regiões inteiras, como que isso fica escondido? Você tem aí a Rede Globo, no sul de Minas, você tem todas as emissoras aí cobrindo o Brasil inteiro, o déficit de informação é, é, é, é monumental no país, é um país atrasado em termos de informação. Batem bumbo para besteiras e tudo, e temas relevantes ficam relegados aí ao segundo plano. Bom, pessoal, fico alerta aí, se puder dar, dar o like aí para dar uma agitada, hoje deu esse problema aí no, na, na transmissão, mas o... aí A Maria do Carmo está na bacia do, do Rio Pardo aí. nossa Post -Caldas lá, Se pós-caudas lá, se quebra a barreira lá, posso ser uma parte pode ser é barrida do mapa, fora as consequências radioativas e tudo. Bom, pessoal, então se der para dar, dar um like aí e vamos ficando por aqui. Hoje não vai ter música ainda, né? a partir da semana que vem a gente retoma. Eu estou ainda em convalescência dessa pequena cirurgia aqui, mas que enche o saco a cirurgia. Então, um grande abraço para vocês. Uma boa sexta-feira para todo mundo aí.